começa agora o Mundo da Redação desta quinta-feira. Em visita à Paraíba, o candidato a vice-presidente do país, Fernando Haddad, do PT, reafirmou a luta pela candidatura do ex-presidente Lula. Haddad, entretanto, fugiu do tema a ser questionado sobre a transferência de votos caso Lula realmente não possa concorrer ao pleito. Já o governador aqui do estado, Ricardo Coutinho, respondeu sem hesitar que Lula e o PT sempre foram a primeira opção de apoio à presidência da República. Ricardo destacou que Lula possui a maior e melhor trajetória e que essa bagagem vai facilitar a recuperação do país. E o Ministério da Saúde destinou 7 milhões aos hospitais universitários aqui da Paraíba. O montante vai ser destinado para aquisição de equipamentos, reformas e compra de materiais e medicamentos. Estes foram os destaques de hoje. Mais informações acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!